Fala gente, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um curso que muitos estão me perguntando, muitos estão em dúvida, estão me perguntando como funciona o curso, o que o curso ensina e que o curso, o que ele aplica. Eu venho aqui tirar dúvidas de vocês, de vocês e de muitos que estão me perguntando. Eu vim aqui falar sobre o curso da JA Training o curso que é um combo na verdade, é um combo de cursos que ensina aplicação de porcelanato líquido, resina para piso, aplica em mesa, ensina a aplicar em quadro e tudo mais. Então vem aqui mostrar aqui a vocês aqui como funciona o curso, a emenda do curso, como são as aulas, né? Venho aqui mostrar a vocês, aqui é o canal Epox Expert Design. Né? esse canal aqui eu posto muito vídeos, muito conteúdo de como faz as mesas resinadas, como constrói, essas coisas assim. Os conteúdos rápidos para as pessoas que gostam poderem ver, as pessoas poderem curtir mais ou menos como são as mesas resinadas. Vou começar a postar também, né, também como são feitas mais ou menos no curso, como também são aplicação em piso, né em outras coisas também, mas aqui hoje eu vou falar mais sobre o curso mesmo, como o curso funciona e as matérias dele, né o que se dá em aula né sobre o curso. Aqui é para você ver já logo aqui no início, né aqui tem a abertura, né? aqui tem um dos professores do curso, aqui com a imagem aqui da, né? da pia de bancada, aqui você pode botar esse vídeo também para ver uma explicação melhor como funciona o curso por dentro, né? e vem aqui, o curso aqui ó, bancada de cozinhas resinadas né, é um, um lançamento exclusivo né, um lançamento que né, mais um lançamento que está no curso né, qualquer coisa eu vou deixar o link no, no, na descrição, embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, para vocês lá passar, dar uma olhada lá e ver né, mais com calma, ler com calma sobre o, o curso todo, né? Aqui ele está em promoção de 932, né, por 197 reais, dividido de 12 vezes, um preço que vale a pena, porque você vai ter esse curso, pelo resto de sua vida, você vai ter um, como é que se diz, uma habilidade de trabalho, né, então, muito bom, aqui são algumas mesas, alguns, alguns trabalhos, né, feitos no curso, para vocês poderem ver, né, cada uma mesa mais bonita do que a outra, né, você chega em um hotel, né? em uma pousada, em um resort, em uma concessionária, né? Você oferece uma, uma mesa dessa, um serviço desse, vocês vendem na hora. Vendem na hora, porque é arte, né? É arte hotéis, pousados. Eles gostam também de lidar com a arte, gostam de deixar seus ambientes bonitos, inovados, essas coisas assim. Ou você leva para uma feira de imóveis, né? Também fica show também, né? Então, tem várias maneiras de você apresentar suas mesas e isso aí acabar vendendo. O curso tem mais 50 horas de muito aprendizado, ele vem com material de apoio para acompanhamento das aulas, tem passo a passo em aulas é um método simples e didático. O bom é que também tem suporte de acesso, suporte técnico diretamente com o professor, você recebe o certificado de conclusão. Então, muito bom o curso, muito bom, mas a parte necessariamente, quero mostrar a vocês, a parte mesmo, o que dá cada módulo, o que se tem aula do curso. Né? Aqui são os vídeos das pessoas que, se, que fizeram o curso, dando seu depoimento, né? Né? do que aprenderam, você pode passar lá, já deixei o, o link no primeiro, no, no primeiro comentário fixado e também na descrição, o primeiro link é da descrição, vou deixar lá. Né? E aqui vem falando sobre o curso, o curso mais completo do mercado, passo a passo e né O curso dá de tudo: ensina para mesa, para bancada, para quadro, para peso, para parede, né? ensina a fazer joias, né? ensina tudo isso aí. Então aqui eu vou pulando, pessoal, vocês depois entram lá no link lá e vão lendo aqui, né? cada detalhe aqui, que também é importante. Né? Eu quero apresentar mais a vocês mesmo é, sobre cada módulo, essa parte aqui. Então, o curso, ele já começa com o módulo 1, aquele falar fala as informações mais importantes, né, de como é o curso, o que você vai precisar, do que eu vou utilizar, como é o suporte técnico, né, como é o conteúdo, como aproveitar o conteúdo para aprender, né, essas coisas assim, é o módulo 1. O módulo 2, ele já parte para aplicação de piso monocromática, né, já é um, é um tipo de aplicação para piso é monocromática, você pode ler aqui, você aprende todo passo a passo desde a preparação da superfície até a finalização da obra da aplicação monocromática, ou seja, uma cor única, né? monocromática é uma cor única né? aqui já tem o módulo 3, já outro tipo de aplicação de porcelanato líquido que já é no formato 2D, né? que você já, aprende já no formato 2D, jogar figura, passar resina, fazer todo aquele cuidado, todo aquele processo para dar a impressão de como tá aqui na foto e o brilho né de dar como dar o brilho no piso né? aqui é o módulo 3 são muitos módulos gente você aprender muitos mesmo aqui vale cada centavo esse curso aqui aqui é a aplicação de outro tipo de aplicação que é o módulo 4 que é aplicação em porcelanato líquido metalizado né para dar aquela aparência de piso de metal piso metalizado né muito bom. Mas, gente, o importante é vocês saberem que é, vocês também podem, tipo assim, adquirir habilidade e fazer aplicações de outra forma, entende? É que é para vocês pegarem o passo a passo, aprender a fazer os tipos de aplicações, mas não necessariamente vocês não vão poder, vocês, claro, vão aprender a fazer outras aplicações tomando propriamente o curso, entende? Aí aqui é uma aplicação em porcelanato líquido já em 3D que muitas pessoas pedem, principalmente pousadas e shoppings. pedem muito 3D naquelas lojas de brinquedos, né? De lojas de crianças. Eles pedem muito, tanto para parede como para piso, eles pedem aplicação de porcelanato em 3D para dar aquela impressão, né? Que tem uns personagens saindo do chão ou da parede e as crianças gostam muito. Então os shops, principalmente os shops, os hotéis, as fusadas, eles pagam muito, né? eles pagam muito por esse serviço E olha que tem poucos profissionais no mercado Tem aqui a aplicação de Porção é em parede 3D né? Um exemplo, como eu falei aqui, parede 3D, aqui é essa parede aqui de, dos Vingadores, né? Personagens da Marvel, tá ah, tudo bem, você poderia botar... Agora imagine quantas figuras você poderia botar aqui de paisagem ou de outros tipos de personagens, como personagens de jogos de videogame, pode botar de Dragon Balls, pode botar disso e daquilo, né? Você, a sua imaginação que vai, vai longe, pode botar de, de carros, veículos, pode fazer né, um material desse aqui para a parede, para concessionária de veículos e aplicar na parede deles, ou então aplicar um quadro. Né? Então, o que não falta é mercado, o que não falta é criatividade, use a criatividade, né? na verdade para que você vão se dar de bem né e aqui já é a etapa de mesas né a etapa de mesas né já o módulo 2 né a etapa 2 né quer dizer né e o módulo 7 mesas resinadas. Aqui aqui ela falar a etapa de fabricação que você precisa mais ou menos como é, essas coisas assim então vai assinar tudo tudo tudo, tudo aos detalhes Aqui já é o módulo 8, aqui já ensina mesmo a mesa retangular de alta espessura, né? Já é um tipo de mesa. Aqui ensina, aqui no módulo 9 já ensina a mesa de espessura de pedras. De mesa de pedras alta espessura. Uma mesa bonita dessa. Você pode vender em vários lugares. pode vender no LX, no Mercado Livre. Você pode fazer um portfólio, né? um álbum e apresentar... Nesses lugares que compram muito, com motéis, pousadas, concessionárias, centros empresariais, shops, né? Área de advocacia. Então, vende muito, né? Vende muito. Você pode fazer uma, uma mesa dessa, em vez de ser azul, você pode fazer verde, rosa. ver vez de botar pedras, você pode botar gude. Aí você inventa, né? Mas muito, muito, muito bom. Aqui, mesa, pigmento azul metalizado, né? Já é outro tipo de mesa que vocês vão aprender, né? o módulo 11, mesa de centro com pés de resina né? aquelas mesas que é um formato só que tem duas pernas e a parte de base entende? muita gente usa esse tipo de mesa principalmente em escritórios, eles pedem muito você chegar com uma mesa dessa né? e apresentar ao seu cliente seu cliente ele vai adorar por ser uma, uma, um tipo de mesa diferente que não tem muito no mercado, não é isso? então eles, eles vão adorar muito e aqui o módulo 12, mês infantil né? Mesa infantil você já pode vender em shopping né? Pode vender familiares de pessoas também né? Você pode usar imagens de Dragon Balls, imagem de Pokémon Imagem do Mario Bros, do Mega Man X Pode usar imagem de infinidade de personagens infantis né? De dragão, de urso, de coelho né? Vocês apresentam seus projetos né? Para muitos desses lugares, principalmente os lugares que gosta de ter crianças em lugares, né? Tipo, shoppings, né? Que tem um espaço para criança, né? colégio escolas. Então, muitas desses aí. Aqui, mesa para time de futebol. Já o três mesa personalizada com adesivo de time. Aí você vai longe, né? Você tem do Flamengo, Palmeiras, Barcelona. É, gente que gosta do Cruzeiro. Gente que gosta da Seleção. Gente que gosta do Real Madrid. Então, tem infinidade aí de times aí para você poder simplesmente pegar a mesa e fabricar com símbolos de times, tanto nacionais como internacionais. Tem o módulo 11, né? Mesa centro-rústica, né? Também uma mesa muito adquirida. Módulo 15 já é o curso de quadros resinados, né? No quadro resinado você também tem infinidade de ideias para se colocar com... Tá vendo essa imagem aqui, essa paisagem aqui do mar ou entardecer, né? Muito bonito, como poderia também ser um quadro de um time, uma imagem de um, de um time de futebol, né? uma imagem de um, de um jogo de videogame, de uma arte de um filme, né? de um personagem de desenho animado, de paisagens, de mundos futuristas. Né? Aí vai a, a invenção de cada um, né? vai a criatividade de cada um. Mas lembre-se, sempre vai ser o mesmo processo, a única coisa que vai mudar é a imagem a ser colocada, mas vai ser o mesmo processo. Né? Aqui tem já o módulo 16, você já aprende a pia, né? Pias de bancada, né? Você aprende a fazer pia de bancada em, em bares, você pode fazer para restaurantes, para churrascarias, ou quantos lugares você pode fazer, né? Para comércio, né? para pessoas que querem ter esse tipo de pia em casa, mas principalmente lugares... Comerciais, lugares comerciais Tipo bares, restaurantes né? O comércio né? Esses lugares assim Churrascarias Eles né, pedem muito esse tipo de trabalho né? Joias resinadas Também tem no curso Módulo 17 Aqui é muita coisa para você aprender Muita coisa mesmo muito, Tanta coisa que você Pode aprender tudo E focar em 2, três, quatro, cinco coisas, então você foca em tudo, né? Foca em tudo, o caso que é te dar um arsenal do que você pode fazer Para você poder trabalhar, tirar o seu dinheiro e ter sua sustentabilidade né? Ter seu próprio negócio, ter o um rendimento melhorado, essas coisas assim E tem um curso de marketing e vendas, que é importante você saber como você divulgar o seu trabalho, né? Você não adianta saber todo, fazer tudo isso aí, mas não adianta prospectar os clientes, chamar os clientes, até os clientes chegarem, ver o seu trabalho e até você. Então, esse módulo aqui é muito importante por isso. Você saber vender seus materiais, saber captar os clientes e encontrar onde os clientes estão. Então, é muito bom. Então, para você que, que já tem um trabalho, mas quer, quer mudar de um trabalho, quer ter seu próprio negócio... Né, você quer passar mais tempo com a família né, Você quer ter um Algo para você mesmo para você ter um rendimento melhor de mês a mês Um alto rendimento Porque isso aí dá um alto rendimento É né, trabalho, mas dá um alto rendimento Então aqui fica aqui para vocês É muito bom pessoal Vocês também que já são da área de, de Construção, construção civil né, Já trabalha com Marceneiro né, Trabalha com madeira, paletes né, Um pedreiro vocês também pode adquirir o curso porque também faz parte da mesma área e vocês vão ter vocês vão ter o seu próprio negócio para ganhar dinheiro né e aqui no curso ainda vem mais sete bônus incríveis hein? sorte bônus né que é esse aqui curso de quadro resinados né mais um curso né vai ganhar fornecedores direto de fábrica Para não ter que ficar pesquisando no qual são os materiais que você vai procurar pela internet aqui já está todos os materiais Tintim por tintim, já para vocês poderem utilizar, a é direto de fábrica. Direto de fábrica é muito mais barato do que vocês pegarem os materiais no varejo. Pacote de imagem em alta resolução, vocês vão ter apostila, PDFs e planilhas para acompanhamento das aulas. Né? Montagem de projetos, vão ensinar você a montar seus projetos até antes mesmo de você vender seus serviços. Né, como fazer um bom, orça, um bom orçamento, né, suporte técnico diretamente com o professor. Quer dizer, vocês tiverem alguma dúvida. tiver uma dúvida, vocês tiverem alguma dúvida, né, pode entrar diretamente com, no suporte professor, um suporte técnico através do WhatsApp. Né, ligar ou perguntar, professor, eu estou com dúvida disso, estou com dúvida daquilo, o que é que eu faço? Eles vão responder. Então, muito bom também o suporte. Né? Suporte do professor Alexandre da J&A Training. Então o curso muito bom pessoal, muito bom mesmo. E aqui ele aqui está por 12 vezes 19, 19 ou 197 reais à vista no boleto, né? É um preço que vale a pena, um preço que você paga só uma vez e vai ter o curso pelo seu resto da vida, entende? Então é muito bom, muito bom. Você paga uma vez, você está com uma, uma máquina, né? uma ferramenta de trabalho. Então, aprendizado sempre é bom, investir em aprendizado. E aqui as vantagens, né? excelentes ganhos financeiros, rapidez na aplicação. Gente, se vocês quiserem acessar a página do curso, eu vou deixar o primeiro link vai estar na descrição. E também vai estar no primeiro comentário fixado. Se não quiserem me ouvir, vocês já podem ir para lá. dar uma olhada na página, conferir o que você já sabe o que vocês têm dúvida. E qualquer coisa, também pode perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo. Esse aqui é o professor do curso, né Alexandre Soete. Ele é o criador e professor do curso Passando Anatolico de Mesas e a Empresa já está a treino. Né? Ele tem mais de 10 anos de experiência na área de construção civil Então você vai pegar já um professor com bastante experiência no mercado né? Que também é muito bom Você tem uma pessoa que já tem experiência para te passar aqueles 12 anos Que ele tem, no, que ele, que ele tem de 10 anos no mercado Para te passar tudo em um curso só Então isso, né? poucos cursos tem né? Então tem que aproveitar, gente Ele já tem mais de 12 1.300 alunos, para vocês verem. Né? Um curso muito bom, muito, muito procurado esse curso aqui da J3. E aqui vem outros detalhes, né? vocês podem ver aqui: Os detalhes, aqui falando, né? a empresa certificada com padrão de qualidade internacional. Essas coisas você tem que se atentar, gente. Isso é importante, né? isso dá uma credibilidade à empresa, porque a empresa realmente é uma empresa responsável, né? é uma empresa de qualidade. Só que nas fotos já fala tudo. Aqui também, se vocês quiserem ver o depoimento depois, não vou colocar se meu vídeo vai ficar muito demorado, já está demorado, né? É, então, depois vocês dão uma olhadinha aqui, com é é certificado de participação, com mais 50 horas para, ir, para registrar todo o conhecimento adquirido durante o treinamento. Né? Aqui vocês podem clicar aqui, quero me inscrever, eles vão dar acesso a ele, o curso está na plataforma Hotmart, plataforma de cursos online. Né? vocês podem clicar aqui quero me inscrever eles vão te levar para a página né? de inscrição né? deixa eu abrir aqui e quando abrir vocês preenchem né preenche como é que se diz preenche a inscrição que pede nome e-mail é importante para que você é importante o e-mail vocês colocarem o e-mail seu né? que é para esse e-mail que o curso vai ser enviado vai ser o um e-mail que vocês colocarem, é muito importante, é para o e-mail que o curso vai ser enviado. Então, coloque o um e-mail e anote no papel, não foi assim, porque tem gente que esquece, tem gente que tem dois, três, quatro, cinco e-mail e esquece, até esquece mesmo a senha, uma coisa assim, tá bom você anotar no papel e-mail que você colocou, tanto o e-mail como a senha. Né? Bota aqui próximo passo, vocês vão fazendo passo a passo, não tem erro não, isso tá na plataforma Hotmart, as aulas, né? plataforma de cursos online. Então é isso, pessoal. Vem aqui falar um pouco do curso, tirar dúvidas com vocês, como funciona. Aqui também tem a, as perguntas, se não clica aqui, né? Que ele já aparece aqui, né? Aí você desce aqui para não ficar muito demorado aqui para tirar dúvidas de suporte. Aqui você terá suporte direto com o professor Alexandre via WhatsApp ou ligação sempre que precisar. Vai participar também de grupo de alunos, que é muito bom. Né? No WhatsApp, onde os alunos trocam experiência entre si entre em si e tira as dúvidas com o professor, então muito bom você ver as dúvidas dos outros alunos também né, e é para sanar sua dúvida futura, né, então muito bom gente, então qualquer coisa gente, eu vou deixar aqui o link do curso, vou deixar na descrição, uma pastada lá e também vou deixar o link no primeiro comentário fixado vocês clicam lá no link, dão uma olhada, vê a página do curso, vê as informações, vê se são para vocês, se atende bem vocês é um curso que eu digo para vocês que é muito bom, né? Vocês vão ter uma ferramenta para a sua vida, né? Para vocês ganharem dinheiro com mesas, com pisos, com quadro, paredes, né? Para apresentar seus clientes e ter um trabalho, o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio, até mesmo vocês também montarem uma empresa, uma equipe que forneça uns trabalhos maiores, né? Com a quantidade que a equipe tem. Então, qualquer coisa deixa aí nos comentários, vou estar respondendo, né? Compartilha também, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou estar trazendo mais vídeos, vou trazer vídeos menores, né? Né? Mas vou trazer vídeos menores, mais ou menos falando sobre aplicação, essas coisas assim. Se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo vídeos, qualquer coisa. Valeu.